E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, eu estou aqui pra falar com vocês o seguinte. O lançamento de Pokémon GO no Brasil tá muito, muito perto. E, inclusive, eu tava vendo algumas notícias no Tecmundo, Mundo, que é um portal de notícias aí, Geeks e, e. Enfim, e tava lá e eu tava vendo e acabei encontrando uma notícia de Pokémon GO. Que parece que Pokémon GO vai ser lançado aí por volta do dia 20 a 21 desse mês de julho no Brasil. Inclusive, o site MMO Server Status falou que os servidores do Brasil já estão cadastrados e ligados, né? Então já estariam basicamente fazendo testes para colocar o jogo. Jogo em prática. Além disso, um portal da Globo parece que tá, tá, tá, tá na notícia. Eu vou deixar a notícia na descrição caso vocês queiram ler. Um Meio que um anônimo, né? Vazou a notícia aí que o lançamento seria no dia 21. O Pokémon GO estaria disponível no no Brasil no dia 21. E eu, manos, eu já baixei o meu Pokémon GO, ou porém é que não está funcionando no Brasil. Você consegue andar, você vê seu personagem, você consegue capturar o seu primeiro Pokémon, mas você não encontra mais nenhum outro Pokémon e mais. Nada além de você, um, apenas um mapa Como vocês estão vendo aí, eu vou gravar um pedacinho do gameplay Pra vocês entenderem do que eu tô falando Mas por que, que eu tô falando disso, mano? Por que, que você tá falando que o lançamento de Pokémon GO é entre o dia 20 e 21, gordinho? Porque eu quero começar a trazer, quem sabe, uma série, pelo menos alguns vídeos, certeza absoluta, que eu vou trazer no canal, de Pokémon GO. Não só porque tá uma febre, mas sim porque eu sou um grande fã de Pokémon. E eu acho que, como a muitos de vocês, eu acho que nós vamos poder jogar juntos. E o que eu acho a proposta do Pokémon GO excepcional. Eu acho que o jogo é muito divertido. Eu quero ser líder de ginásio, eu quero capturar os Pokémons mais raros. Eu quero sentir na pele, mais ou menos aquilo que eu, que eu senti quando eu jogava o meu Pokémon Blue no emulador de Game Boy no PC, mano. Porque eu nunca tive um Game Boy. Então, eu quero saber, mano. Como que é? Eu quero estar perto de ser um mestre em Pokémon. Mas... <risos> Manos, eu quero que vocês Deem a opinião de vocês, vocês acham Que é muito contramão, vocês acham que Não gordinho, vocês não Devem fazer Pokémon GO, eu quero saber a opinião De vocês, vocês são a favor de outro Tipo de conteúdo, é um jogo que eu sou Muito fã, pelo menos das outras franquias Eu tenho, eu comprei um Game Boy Posteriormente só pra jogar Pokémon É o único jogo que eu tenho, mano, pra vocês verem como Eu sou fã, então eu acho que Realmente é algo que Vai me fazer muito feliz trazer pro canal E eu acho que fazer algo com uma felicidade Cidade dessas já tem muito tempo que eu não faço e eu acho que vai ser um conteúdo muito legal pra vocês eu vou tentar me aprofundar e vou tentar, tipo, dar umas dicas muito tops, coisas que eu agir na prática vai ser muito bom porque a gente vai poder interagir, batalhar entre nós e quando eu, vou, quando eu for pra São Paulo eu vou poder encontrar vocês e <risos> batalhar contra vocês mano, é muito louco, velho, então é muito doido, eu quero muito poder trazer Pokémon GO pro canal e quero muito que vocês aceitem o conteúdo, então eu vou avisando vocês, espero que vocês compreendam eu vou trazer alguns vídeos para vocês verem como vai ser o formato, o que vocês vão achar e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que eu devo separar um pouco isso. Se vocês acham que eu tenho mais aqui, incrementar o, o conteúdo. Só pra lembrar, o conteúdo normal não vai alterar, só porque vai ter Pokémon GO. Então, acho que tem só a acrescentar. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Uma, uma notícia rápida aí, que o Pokémon provavelmente vai sair entre o dia 20 e 21 de julho. E eu tô muito ansioso, já tem baixado, mano. Já tem baixado há dias. E direto eu fico lá mexendo pra ver se tá liberado o Pokémon, tá liberado. Pokémon. Não, não tá ainda. Mas, mas parece que o servidor foi liberado. Mas tá liberado? Não. Não tá liberado. Não, mas não está liberado. Mas, dia 21, eu acho que não passa que nós seremos Pokémon Go e eu vou ser o mestre Pokémon! <risos> <risos> Mano, eu tô muito ansioso por esse jogo, quero saber se vocês também estão ansiosos, então é isso, não se esqueça de deixar o seu like se você também quer ver Pokémon GO aqui no canal, e deixar nos comentários a sua opinião sobre o jogo, sobre o que você acha que deve sair no canal, se não deve, o se... que é que você tá achando, e é isso, não se esqueça se você caiu, acabou caindo aqui, não conhece, caralho, quem é esse gordinho? Mano, eu faço conteúdo de Clash of Clans, Clash Royale, e provavelmente Pokémon GO em muito em breve. Então é isso, falou, um grande abraço do gordinho, não se esqueça de se inscrever, e até a próxima! É!